Espectadores e espectadoras do Sertão Ambiental, satisfação de estar com vocês aqui nessa quinta-feira. E hoje nós vamos ter aqui uma conversa, uma entrevista com o Damião Fritosa, né, que é um jornalista, Daqui é pouco fazer a apresentação do dele. Vou deixar aqui o vídeo de abertura do Sertão Ambiental para a gente ir conversando mais um pouco. Então, Antal, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma catingueiro do lugar. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bem, o nosso convidado de hoje ele é nascido em, em novembro de 1997, na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, o nome dele é José Damião Feitosa, mais conhecido por Damião Feitosa, é locutor, comentarista de rádio, TV e televisão, desenvolve um trabalho relevante no jornalismo aqui na região do Alto Sertão, principalmente com destaque à cidade de Canel, São Francisco, em Sergipe. E ele é uma pessoa curiosa para as questões sociais, ambientais, e tem acompanhado as questões ambientais aqui na nossa região. E hoje a gente chamou ele para aqui conversando um pouquinho sobre a coleta seletiva. Então, vamos deixar só a apresentaçãozinha dele aqui. E, para todos vocês, o Sertão Ambiental é aquele programa que tenta trazer um trabalho de educação ambiental, tenta ser bem positivo aí em nossa nossa vida, nossa existência, trazendo um trabalho de educação ambiental para todos e todos ficarem mais informados. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado... E aí, Damião? Boa noite. Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos que estão acompanhando. É um prazer, primeiro, estar nesse, nesse bate papo, falando de um assunto muito importante. Saudar a todos de Delmiro Gouveia, em especial, eu tenho um carinho grande por essa cidade. Tive já a honra de... de passei dois anos e meio trabalhando na, na Delmiro Cliente. Fez muitas amizades por aí, uma cidade que sempre acolheu a gente super bem. Aí a gente guarda esse carinho até hoje. Tá, faço as ah, perguntas é. para a gente tá iniciando esse baixo papo. Tranquilo, Damião. Mas antes, né, o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação à coleta seletiva né, em Campo de São Francisco. É isso aí com o Damião. Né? Mas aí, Damião, antes da gente entrar né, nesse. Esse contexto mais aprofundado do que é a colada seletiva e a São Francisco. acho que é importante a gente conhecer um pouquinho mais sua pessoa, né? Bem, eu fiz uma, apresentação, uma apresentaçãozinha sua, eu até já revelei a sua idade aqui, <risos> indiretamente, mas é, o Damião, eu, eu assim, é outra, mais uma apresentação pessoal minha, sua, que eu vou fazer aqui, eu conheci, né, foi o intermédio do nosso amigo em comum, o Marcelo. É, o Marcelo é um intelectual, um milito, das causas sociais, sociais, principalmente na economia solidária, lá em Pernambuco, e uma referência, né? tanto uma referência para o Damião e para mim também. E o Marcelo fez essa ponte. Né? Isso foi o ano passado, a gente se conheceu. É, no momento, tanto o Damião quanto eu estávamos é. pleiteando um, uma vaga para para candidato a vereador, ele, lá em Canindá, eu aqui em Delmiro Gouveia, até o Marcelo, ele proporcionou um momento interessante, né? Termos uma Sim. conversa, a gente ter um bate-papo, né? Sobre, sobre tudo isso. Foi bem interessante, foi bem rico. E, Damião, é, eu só... Só para a gente começar mesmo. Quem é? Quem é, Damião feitosa? Como é que a gente pode dizer que te conhece, além de tudo que eu já falei, que eu queria acrescentar mais? Hoje, é, eu pela manhã compartilhei, encontrei uma frase perfeita no perfil do empresário, que é o é, Geraldo Arufino, empresário brasileiro. Ele fez uma postagem que me marcou muito e eu decidi compartilhar né, no história e marcar. Ele falava mais ou menos assim. É, Marque as pessoas, hoje eu sou, quem, eu, quem hoje eu sou? Marque as pessoas que te trouxeram até aqui que sem essas pessoas você não estaria aqui. E eu marquei, eu saí marcando várias pessoas. Né? E lá atrás, o professor Marcelo, era coordenador do colégio do João Juiz de Brito, ele foi uma das pessoas. Se hoje eu estou no rádio, se hoje eu cheguei... A... Se hoje eu cheguei é, em um ponto que as pessoas talvez me conheçam, conheçam o meu trabalho, por trás existem muitas pessoas que abriram muitas portas. Né? Então, eu, é, eu comecei minha vida pública e, através de Marcelo, acho que Marcelo foi uma das primeiras pessoas né, lá atrás. A, tinha um projeto, ele tinha um projeto que já tinha é, executado na cidade de Abril e Lima, e ele era coordenador do colégio do Juiz Brito. Eu estava estudando, eu vinha da rede municipal, era o primeiro ano no colégio. É, porém, naquele mesmo ano, a gente tinha um grupo de, de voluntários e a gente tinha um projeto chamado Cidade Limpa. Né? É, o, o objetivo principal ali na época era, um, um, é, era conscientizar as pessoas, né, manter o espaço limpo, enfim, falar um pouquinho do prejuízo de cada resíduo é, ao, ao jogar na natureza. E, e o Marcelo estava lançando esse projeto é, de pesquisa, e eram os alunos do terceiro ano que participavam, e ele acabou abrindo essa sessão e adicionando nesse, nesse projeto. Sabe? E aí é, a gente entrou, a gente, é, foram dois anos de, de projeto, é, enfim, então, quando, quando, quando se concluiu esse, esse projeto, eu entrei nos movimentos estudantis, apaixonado pela, pela luta dos estudantes também. Foram, é, a gente fundou a, uma entidade municipal para representar todos os estudantes do município, é, também da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, assim, foi uma experiência muito grande, muito abrangente. É, logo depois, é, é, nesse meio período, eu já estava dentro do rádio, né, uma rádio comunitária, e, e aí entra um, uma, um grande amigo, meu irmão, que é o Roberto Júnior, que é radialista também, porque eu é, fazia rádio, mas eu sabe quando você. Ah, estou fazendo por fazer. E o Roberto Júnior ele chegava e é, ele, eu apresentava de seis às 9, ele apresentava de nove ao meio dia. Ele chegava na rádio um pouco mais cedo e dizia você tem futuro agora você precisa se dedicar mais então assim, ele sempre cobrou né foi uma das pessoas que cobrou que me incentivou certo eu assisti uma palestra um empresário brasileiro no ramo de escola de línguas inglês e ele falava sobre destruidores de sonhos né? E, infelizmente eles muitas ele, ele, ele, ele pessoas ele destruem destrói sonhos ele falando que lá atrás quando ele vendia curso dentro de uma casa e para vender um curso o rapaz começou super bem, o filho, e quando o pai chegou na sala, o pai é, apontou dele e disse, e vai embora. E ele tentou, né, não estou vendo, não eu, tentou apresentar o produto dele, o pai, né, naquela ignorância, né, ele, é, apontou dele, levanta e vai embora da minha casa. E ele saiu daquela casa um pouco decepcionado, pensou até em desistir. Não desistiu porque foi muito persistente, mas ele pensou em desistir e ele falou de tradições. e às vezes quando a gente tem um projeto a gente, o que mais a gente encontra é pessoas para dizer assim, ah, desista né? e o Roberto Júlio foi uma das pessoas que insistiu, quando eu estava ali fazendo por fazer, ele insistiu, ele cobrava que eu fizesse sempre o melhor, ele, ele, dizia, ele dizia o seguinte passa o melhor porque alguém está aqui ouvindo, alguém está te ouvindo e, e amanhã tem sempre uma porta que se abre, por isso você tem que fazer o melhor. Isso era uma rádio comunitária, uma rádio, é, que atingiu aqui 30 mil habitantes, em então que não chega nem na cidade toda. E nessa rádio comunitária eu fui para a Rádio Rio, né? Eu deixei de atingir 30 mil habitantes para fazer parte, na época, do programa Radar. Uhum. Um dos programas que até hoje está na GPM, mas até hoje é um programa bem respeitado. Eu, eu considero como uma das melhores equipes aqui da região, jornalismo, jornalismo independente. E eu estava sendo uma rádio comunitária para uma rádio que é uma das dez maiores emissoras de rádio do Nordeste. Né? Então, assim, é, muitas pessoas que surgiram, né, foram construindo a minha vida posteriormente, é, da, das rádios de Almeiro. Eu vim para Canindé fazer um trabalho mais local, um trabalho local aqui, há dois anos na Xingó. E aí também é uma outra, esses últimos dois anos, Arudel, uma outra realidade, porque eu tô na área policial, é, muitas pessoas também me abriram as portas, a exemplo do delegado Fábio Santana, né, a exemplo é, do o coronel Yanderson, que foi um cara que na época que assumiu. É, tinha grande dificuldade né, no batalhão, e ele disse, eu vou mandar para você o um material bruto e você né, tenta organizar isso, ok. Assim, então, foram parcerias que acabaram me tornando é, um ponto de, de referência quando se fala em ocorre cruzadas aqui no CERN, porque acabam centralizando né, muito. Até a grande imprensa da, da capital, quando tem alguma ocorrência sempre está contato com a gente, a, a própria comando, que contém grandes operações, nos permitem participar, nos permitem acompanhar. Então, assim, é uma experiência nova, né? Eu, dois anos que eu estou nesse, nesse, é, nessa questão de reportagem policial. E, enfim, desde 2018 com resenha de, de jornalista. É, uma coisa que eu gosto muito, e a gente parou antes da campanha e vamos retornar aí no próximo mês eu estou sentando com os meninos que é, é a é o jornalismo comunitário que está nos bairros cobrando né, dando espaço eu, eu vejo jornalismo como, como isso como é uma ferramenta para dar espaço para as pessoas né e os problemas são muitos e eu acho que as pessoas precisam de espaço para ser uma imprensa mais independente e enfim a gente deu uma pausa aí porque veio campanha Veio a Covid também, que foi um grande desafio que eu passei. Depois da Covid, né, eu acho que eu tive que cuidar um pouco mais da saúde. Né? Então, foram alguns desafios que a gente nos últimos meses. Mas né, quem é da minha feitosa é um aprendiz, né, que está né, vivendo. Cada tempo a gente tenta ser o melhor, o melhor possível, fazer o melhor né, da gente, dentro das nossas limitações. Mas é isso, né? Eu acho que o jornalismo, eu estou satisfeito com a minha profissão, né? Eu acho que é, na minha profissão eu consigo fazer mais do que informar, né? A gente, é, domingo passado, a indústria estreou um programa musical, né? Porque é, não é só quem põe a em rádio televisão, o próximo da comunicação não é só é, é, para estar em notícia, notícia, a gente. É, é, são várias atuações nossas. E aí entrou um, um amigo ao vivo, e a gente comentando, eu até brinquei, eu disse, já são quatro anos fora do estúdio, né? porque da raiva comunitária eu passei para a Delmeida, a Delmeida foi a Piranhas, Piranhas Calindé, e reportagem. Porque quando eu fui para as me aproveitava sempre nessa área e assim permanecer. E aí ele até brinca mas disse assim, falou da importância também da gente de estar informando a sociedade, né? que também é importante, a gente todos, todos os dias estar tá levando a informação à sociedade, uma informação sempre confirmada, sempre verídica. Às vezes a gente atrasa para informar, mas a gente, o que a gente informa é com é, é um fundamentação. Muito bem, perfeito. Obrigado aí, Viu, também, um pouco, para essa explanação. Acabei conhecendo mais um pouco de sua pessoa. Eu vou aproveitar aqui, Damião, já teve algumas, algumas mensalhazinhas aqui no chat, vou publicá-las aqui e até falar, né? Teve o, o Elivano Bertoldo, ele mandou uns, uns joinhas, né? Depois, ele, boa noite, meu amigo, João Bertoldo, meu amigo longas datas aí, o Cleiton Pereira, meu outro amigão. Essa, essa nossa entrevista está sendo publicada... YouTube, no Facebook, na Twitch, é, outro site, é o Dailymotion, tem várias plataformas que a gente está é, publicando é, esse, esse vídeo, essa nossa conversa. Depois a gente vai também colocar no Instagram, é para usar todas as plataformas possíveis, para a conseguir chegar a todos os espaços possíveis. É, eu queria também aproveitar, Damião, de a gente estar realmente mais específico, fazer também Muitos parabéns, porque ontem foi o dia do agricultor assim, importante. É, que é o agricultor familiar que coloca a comida Sim. em nossa mesa, aquele agricultor que é realmente o defensor do planeta, né, não usa agrotóxico, mais ou menos agrotóxico. Né, é um agricultor que tem uma responsabilidade social e ambiental muito grande. Então, queria aqui aproveitar o espaço de sessão ambiental e frisar isso. Mas, vamos, Radamel, agora eu vou fazer umas perguntas aqui a você, a gente entrar mais um pouquinho é, assim. É, o tema nosso é a adaptação à coleta seletiva e candidatura em, Candésio, em Candésio São Francisco. É, aí, a gente convidou você, mas eu queria saber a visão de Damião Feitosa sobre a coleta seletiva. Qual é a tua visão? O que é que tu enxerga sobre a coleta seletiva? E, e depois, você fala, depois você fala do projeto de candidato. Quero ver certo. a sua visão que seletiva. É. Beleza? É, eu acho que é um meio mais viável né, para ajudar a natureza e, e falta muito investimento próprio poder público. Né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o projeto do Marcelo, que eu participei foi em 2013. Em 2013, era é, decretar o fechamento dos lixões. 2013. Então, a previsão na, na época de fechar o é em 2013. E o lixão é fechado em 2020. Então, sete anos depois, sabe? Sete anos depois. Então, falta muita prioridade no enfado do poder público para a, as causas ambientais. Né? Então, é, a, a, eu, eu vejo a coleta seletiva desde esse projeto até antes, quando a gente, a gente tinha um, é um projeto mais de conscientização, que era o Cidade Limpa, é, na, na questão da, da própria sociedade, ela tem uma consciência né, do que ela produz, né, do... do é, é, aquele resíduo que pode causar para a natureza, né, de que forma o próprio o ser humano, pode ser... É, protagonista nessa mudança né, na contribuição ambiental. Se eu vivo no meu planeta, eu acho que a gente precisa também né, ter é, o peso de responsabilidade e cuidar. Né, que cada um tem uma responsabilidade. Eu acho que a gente precisa vestir essa camisa dessa maneira. Eu sou responsável também pelo que eu produzo, pelo que eu uso, pelo que eu consumo. Né, que é, eu acredito que no Brasil, com esses fechamentos dos lixões e essas adaptações que estão acontecendo em diversas cidades, eu não sei se existe, eu acredito que existem lixões né, em algumas cidades do país, mas se a gente for comparar 2013 a 2021, é, ou deve ter uma relação muito grande. E, e assim, é, quem ganha é a natureza, né, quem ganha... É o meu ambiente. Eu tive a oportunidade nessa bolsa de estar dentro de um lixão, de pisar, de ver lá como funciona. Eu acho que isso é um grande conhecimento. Uma coisa é saber que tem um lixão, outra coisa é eu ir lá conhecer as pessoas que sobrevivem da, daqueles resíduos. É, eu, lá eu ver o que aquilo causa para a natureza. Né? Não é eu ver foto, não. Eu lá dentro ver... Sentir. Eu acho que foi, foi de grande importância toda essa, essa conjuntura. É então, uma pena que os poderes públicos, isso é, é candé, é demais cidades, é, não, não tem uma visão abrangente quando se, se fala de natureza. Ah, espera que tem a coleta seletiva aqui em Candel. Você está em Candel de São Francisco, tem a coleta seletiva, mas você vai numa praça, não tem jeito de, de separação seletiva. É, joga ali tudo de qualquer forma, enfim. Então, não é só é, a gente tem que separar, mas eu acho que a gente tem a, O próprio município tem que, sabe, município, estado, união, tem que incentivar o cidadão, tem que educar o cidadão para isso. Né? Não é só eu separar porque o pessoal não vai recolher, não, é eu saber a importância de que eu tenho que separar porque eu vou contribuir, né, para um planeta saudável. Entendi. Então, assim, pelo que você colocou, a coletiva seletiva é essencial para a gente ter um planeta saudável, é essencial também que o poder público nos incentive, né? foi muito boa a tua, tua colocação, e realmente a gente tem essa carência, né? E assim, como você Sim. colocou, né? Tem que ter essa união de todo mundo, então, é importante, Não, eu acho que se... Como você colocou, se o, o, a sociedade faz a cola seletiva e o poder público não participa, não funciona. E se o poder público faz a cola seletiva e a comunidade não participa, também não funciona. Isso. Acho que todo mundo tem que pensar no bem comum, não é né? isso, Damião? Exato. É, eu vejo ainda muita dificuldade aqui né, nesse projeto aí que está implantado. É, principalmente acho no começo até a própria sociedade ela porque a sociedade estava acostumada com o tradicional aqui né? não é cuidar do seu vestido é usar limpar tudo e jogar no lixo né? enfim então eu acho que a sociedade brasileira né, ela foi educada dessa forma por muitos anos então o que é novo às vezes há uma certa resistência né? e já acredito que ele esteja acontecendo. Alguns casos que eu acompanhei, inclusive, de encaminhamento ao Ministério Público, o Ministério Público tem que chamar o dono da residência, porque o dono da residência não estava é, mais colaborando e, e para dizer que agora funciona dessa forma. Né? Mas é, a ideia lá atrás que a gente tinha, que não foi aproveitada, qual era a ideia que a gente tinha lá atrás, era, era pegar quem vivia da coleta seletiva, o quem vivia de reciclagem, e montar uma associação para que essas pessoas realizassem a coleta, né? Então, isso era um projeto lá em 2003. O projeto de 2021 foi para a Prática, uma empresa que, tomando em conta, na verdade, é uma cooperativa, mas essa cooperativa é empresa, né? essa corporativa é a empresa que contrata, enfim. É, e gera emprego de qualquer forma, gera, mas o, o, o objetivo lá atrás da gente era aproveitar que ele já vive disso. Né? Porque, às vezes, acaba tirando o próprio sucesso que tem, por exemplo, ia lá no lixão, que era é um local inadequado, mas sobreviver daquele resíduo. Acho que poderia se aproveitar a essas pessoas, porque aí você vai estar tirando ela em um local inadequado, e colocando em um local adequado. Né? E, é, eu não, não não tive mais contato, com as pessoas que trabalhavam lá, no lixão, na época uma oportunidade de entrevistar alguns, né? trabalhavam inadequadamente, mas era dali que tirava sustento. Né? Hoje, é, tem a cooperativa que Houve algumas divergências, daí, a princípio, no início da, da, da cooperativa, mas eu acho que hoje está mais alinhada, né? é, no sentido de, no começo, é, querer cobrar, por exemplo, estabelecimentos comerciais, para recolher o resíduo, então, assim, no começo ali houve uma, uma ação, um certo tumulto, mas que, com o tempo, o Ministério Público, o município, eu acho que foi alinhado, né? É, hoje já eu moro aqui no centro, por exemplo, e três vezes na semana eles recolhem, A gente faz a separação em casa, separa o resíduo e eles fazem, recolhem esse, esse material Infelizmente, ainda muita gente tem consciência É, é, um, é um trabalho que precisa se, é, ter uma consistência na reeducação Por quê? Vamos, vamos colocar alguns pontos Ano passado, colocava lixeira na cidade. Mas o objetivo dessa lixeira talvez seria para as pessoas já levar material é, separado, resíduo sólido né, em si. Aí a, a, as pessoas fizeram o quê? Ah, lixeira, lixo. Todo tipo de lixo. Então, é, tem, um, tem um calçadão, por exemplo, tem uma lixeira lá, as pessoas, todo mundo jogava lixo lá. Por quê? Porque o, a, a coleta não era todo dia, então as pessoas acabaram gerando um ponto de lixo, nenhum né, espaço que era para lazer, acabaram tornando um espaço aí de lixo, e aí a todo tipo de resíduo, e aí recolher novamente essa roceira, não tem mais. Então, assim, não é só implantar, eu acho que tem que trabalhar muito essa questão de reeducação, de concentração. É um, a concentração é um processo contínuo. Né? É, a gente pega pela experiência eleitoral, por exemplo, não mudando muito o assunto de neofoco, mas a concentração, quando a gente fala que o eleitor tem que ser consciente, vai ser é um processo contínuo. Porque você vive um processo aí, eu vivo um processo aqui, né, de bater muito, em muitas portas, as pessoas talvez gostem do nosso projeto, mas estarem alinhadas com a cultura antiga. Eu acho que talvez até na própria, no próprio meio ambiente as pessoas estão com essa cultura de produzir lixo e não se responsabilizar pelo resíduo, né? Entendi. Não, eu acho que você foi bem bem feliz. Ainda a gente tem que evoluir mais um pouco a né? nossa sociedade, ainda temos alguns desafios. É importante, né? E assim, é é um, é um caminho, né? Eu acho que a gente está evoluindo um pouco, é, Assim, tem esses desafios que estamos aí. As, assim, o mundo está mudando, né? Eu acho que a, o olhar ambiental realmente tá, veio há pouco tempo, não é isso, também Então, como você colocou aí também, a política nacional de, é, de resíduos sólidos foi aprovada agora há pouco, né? há um pouco mais de, de sete, oito de menos, um pouco mais de dez anos. É. Aliás, menos de dez anos, aliás, para mais então assim, toda toda essa dinâmica ainda está se implantando, né? Então, você falou que o, o, o aqui em Alagoas teve os inchiros foram extintos é, em 2018 é, e assim foram os primeiros estados. Aí você falou que aí Candé foi extinto no lixão em 2020. Aí assim, é tudo isso. E, e tinha os principais beneficiários do do lixão, né? Que é os catadores. Eu até parabenizo né, ao teu olhar para os catadores, porque eles veem o, o, o lixão como uma, uma fonte de renda deles. A, a, a, o local tira o sustento, tira alimento né para a sua família. E é importante, em todo esse processo, eles serem protagonistas, eles estarem é, vivenciando. Mas é um desafio muito grande, porque... Primeiro, quando um catador, só colocar um ponto de vista, sabe eu queria ver se você concorda ou não, mas, assim, como o catador, quando ele já está no lixão, ele já está bem à margem né, de tudo que a sociedade coloca, né? Ele está à margem, ele está distante, está separado de tudo, e ele está lá só tirando o sustento dele, o básico. E, assim, ele não tem o mínimo de, assim, de vontade de ter uma organização e assim e pela condição dele estar no lixão a função fica até, até degradante como você colocou você já foi lá no lixão é, eu acredito que você viu né que é degradante né uma pessoa está utilizando o lixão vai e tem muitas pessoas que já não sentem nem tanto o não se incomodam nem com as moscas que tem é complicado é, eu acredito que é louvável demais a a, a, a política pública os, os, os, os. mas assim é um desafio enorme de pegar principalmente aqueles atores que estão lá no e fazem um trabalho belíssimo, é, só um comentário eu entrevistava que é você mas você me instigou a fazer esse comentário o protagonista de todo essa política ambiental algumas pessoas falam, não, Haroldo, você é um, é um ambientalista e tem um trabalho bonito e faz um trabalho importantíssimo para o meio ambiente é os catadores catadores até a gente... Entendi, não, é... a eu vou pegar o evento para uma segunda participação nossa. Eu tenho um poema que eu escrevi sobre ser catador também para a Foi que na foi época, em contra... 2003, na né, época que eu tive essa experiência, eu escrevi esse poema, né, falando um pouquinho da, do, do, do ser eu vou, catador. Você está com ele aí? Não, eu não... Eu, eu, eu, eu, na, na, na mudança aqui do escritório, ele está nos arquivos, muito antigo. Então eu vou procurá-lo em uma segunda live da gente. Eu prometo que eu declamo ele. Pronto. E assim, sabe, Damião, a gente. Eu é, tenho uma nomenclatura aqui, Catadores, de agentes ambientais. Pelos caras é impressionante. Né? Mas. Mas, Damião, eu, eu, quero, eu quero que você... Eu vou marcar um outro momento para a gente fazer um, um outra e você declamar esse poema, por favor. Viu? É Mas, assim, Daniel, você falou da coleta seletiva é, e, assim, tem, temos alguns avanços né? e alguns gargalos também. Mas me fala, como é a, o projeto de coleta seletiva a Incandé São Francisco? Como é que Atualmente é uma cooperativa né? é, eu, eu não sei se os mesmos personagens de 2020 Fazem parte aí da dessa cooperativa é, Atualmente eles, um dia sim, um dia não estão coletando Então eles têm um carrinho, o pessoal que trabalha, são contratados O cidadão ele recolhe faz a, a separação e eles fazem esse recolhimento. No começo, aí, eu vi algumas, é, algumas divergências ali, em que sentido? E, quando, como estava começando, e, é, se o município ia contratar, é, enfim, mas eu acho que hoje já há esse contrato aí do município né, com a, essa cooperativa e eles é, fazem essa coleta. E com o fechamento do lixão, lá na, na ambassadeira na do prefeito, ainda, quando a cooperativa surgiu, enquanto a, o município não fez um contrato, a, houve a especulação, inclusive é, alguns comerciantes na, na emissão de rádio do trabalho, né, entraram, usaram espaço né, para reclamar de que é, separava o resíduo, mas a cooperativa, por exemplo, queria, cobrava, né, para recolher. Isso no ano passado. E aí a gente entrou em uma grande discussão porque se o cidadão já paga seus impostos, né, corretamente, o município tem que resolver. Fechou o lixão certo, mas tem que resolver o problema, né? E enfim, mas assim foram é, desastres, eu acho. De, de gestões que não tiver compromisso com o planejador, né? é Que a última gestão ela não que essa esteja fugindo, do, né? Mas a, a última gestão ela deixou muita eu Acho que o cidadão ele paga o imposto, ele tem que ter, é, ele tem que tem que ter o básico, tem que ter o acesso básico. Por exemplo, aqui em energia se eu pago no pagamento de energia é, vem descontada a contribuição de nosso pública. eu não posso aceitar que uma rampa esteja queimado na frente da minha casa se eu pago o IPTU eu não posso eu tenho se eu tenho o direito de cobrar para que o, o direito seja assistido né então é, a princípio no começo ver se porque o município fechou o lixão mas não apresentou uma solução né e aí veio esse grupo né, que hoje é a cooperativa é a CEPAR, é a cooperativa que está que organizou o grupo né e apresentou o projeto até o próprio município enfim é, como, como uma solução já que o município não se organizou né, mas atualmente são eles que fazem a coleta aqui mas ainda falta muito essa questão de não é só coletar é você chegar em uma praça e você ver que a cidade se você chega em um Canindé se senta na praça, você, nunca você vai dizer que o Canindé é, é, é, é, é, é a data de separação seletiva, porque na praça é uma lixeira que tem lá que é para ver todo tipo de lixo. Então, assim, não é só coletar, é um projeto, é um projeto ambiental que envolve muitos fatores, muitos pontos, né? É, enfim eu acho que ainda falta e aí surgiu a pandemia também nesses meios tempos e talvez muitas coisas também né, se, se dificultaram né Sim. é um momento novo Que, tá, tá, que pós pandemia a gente consiga alcançar alguma, alguns outros é, pontos alguns outros objetivos eu entendi, cara, e assim, é, realmente é difícil, né, a gente, assim, porque assim, até, até então ainda é novo, né, o Japão, ele está desenvolvendo a paleta seletiva, assim, com eficiência há mais de 20 anos, com eficiência, mas já, já desenvolvia com eficiência média há um pouco mais de 30 anos, né, isso é um processo que a gente está começando a desenvolver agora praticamente. Mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta, fugindo um pouquinho do tema e ainda estando no tema. Você fala de, de São Francisco. Qual é a tua visão da, da cidade? E o que você acha que a coleta seletiva vai trazer benefício para a cidade? Eu queria ver a tua visão sobre Canibé. Porque você é natural da Bahia, né? você é baiano, mas você depois a internet, mas que é a tua visão sobre a cidade e o que tu acha que a cidade vai ficar tendo um projeto eficiente de quadro é seletivo? É, eu acho que o primeiro ponto de, de uma cidade, seja candela ou qualquer outra cidade, que ela tenha um projeto, seja de separação seletiva, seja um projeto, um projeto ambiental é, que seja executado em 100%, é a, a cala nova. Né, gente? Cantão é uma cidade turística, né? nós somos o segundo roteiro turístico do Estado, é, a gente tem um dos maiores projetos irrigados da América Latina em Nova Sequeiros, o projeto Califórnia. Então, como o segundo roteiro turístico do Estado aqui entra diariamente, né, por conta dessa pandemia, né, a gente está aí com essas instituições mas, é, antes da, da pandemia, eu vou colocar aqui, é, entra mais centenas de turistas por dia em Camindé para conhecer aí os quentes de chimbó. Uma cidade é, que tem um projeto, é, claro, um projeto que é viável que seja executado na área ambiental, logicamente que por isso que vai até a impressão né, de uma cidade organizada, enfim. Mas aí a, a, tem que ter um interesse do poder público, da própria sociedade, da própria comunidade, a própria comunidade tem que participar. Eu, às vezes, estudo algumas cidades que é, a participação da comunidade é mais efetiva. Talvez aqui em Candé falte um pouco, um pouco disso, né? né? desse consenso comunitário, a comunidade ser mais participativa, participar mais, seja cobrar mais a efetiva do poder público ou até mesmo fazer, né, a própria comunidade fazer. Ainda assim, um pouquinho da gente fala de falta de, dessa participação coletiva da comunidade em nossa cidade. E isso, claro, é uma construção, né, uma cidade para o dia. Mas é, eu acho que Qualquer pessoa, eu quando eu chego em qualquer cidade que eu vejo é uma cidade monte além do Sergipe, por exemplo, vou pegar uma cidade aqui do sertão Sergipano, a praça ela tem as lixeiras seletivas, então é, é, dá um, um ar de organização, né? Talvez a cidade ainda não não tenha coleta, mas só de chegar na cidade e ver as lixeiras, eu a minha visão a cidade ela ela é adaptada coletiva aqui né então há essa eu acho que todos os fatores são importantes né? Candeia é uma cidade que tem grande potencial um grande potencial é, eu acho que a, a experiência pública ela me ajudou a, a entender um pouquinho sobre a sociedade é necessário, é necessário que a sociedade ela seja mais participativa. Não tem como haver mudança sem a participação da sociedade. Ela precisa entender isso. Então, se a gente quer é, uma cidade organizada, tem que ter a participação da sociedade. Mas não é só o poder público. Eu acho que cada setor tem a, a sua parcela de contribuição e a maior parcela de contribuição é a própria sociedade. Então, é uma construção, né? ah, talvez a gente não esteja na cidade que a gente sonha, porque deixa muito a desejar, né? em vários aspectos, seja do poder público, enfim. É, mas nós, enquanto cidadãos, nós somos é, a, acho que o quebra-cabeça né? que, que monta tudo, toda essa conjuntura. então não é jogar a responsabilidade só do poder público. Acho que a gente, a gente precisa... É, a cidade que a gente quer, que a gente sonha, uma cidade, é, uma, uma cidade onde há, há uma prioridade na, na questão ambiental, mas também depende da sociedade. Porque se a gente for citar que é, invasões em, em áreas... Né, da, da, do próprio bioma Caatinga, que a gente já acompanha aqui, que ele vai a Cheste é, e outros órgãos para desapropriar. Ou, é, hoje, eu como comandante, foi apreendido um caminhão de carvão, né, de, ah, então, assim, o desmata, desmatamento, a produção de carvão, de forma ilegal, né, e aí há pessoas que, ah, é, há pessoas que acham isso normal, sabe? Então, acho que isso aqui é uma pequena ideia. Sustentável é necessário a contribuição de, todo, de toda a sociedade. É, e assim é complicado, né? Assim, a gente tem uma cultura de, de, da utilização do carvão muito grande. E não é fácil né? a gente tentar é, mudar isso. E achei. Deu para ver né? o amor que você tem pela cidade. E, e, assim, o envolvimento com a falada seletiva acho que só vai agregar ainda mais né, o aspecto ao turismo, que né? ficou aí, Acho que todo município tem que pensar nisso, pensar na falada seletiva. São ações bem básicas, mas, mesmo assim, são é muito desafios. Não é fácil. É, a gente até tem um edital né, do, do Fundo Nacional de Biodiversidade e né, do Meio Ambiente, e ele estava disponibilizando um edital para você desenvolver um trabalho, né? Para trabalhar a educação ambiental, trabalhar também uma cadeia produtiva. A gente até se falou do carvão, lembrei. Aí a gente até iniciamos uma proposta para tentar coibir a utilização do carvão. Tava um é outro gargalo que a gente tem. E principalmente o carvão feito do, da madeira, né? Nativa, né? Do guianacatinga. É, é, é, é complexo. Mas assim. É, Damião, eu eu senti muito né em você a questão que, diante de tudo, a população ainda não está se adaptando com as, as questões da Ainda toda a divulgação que a gente faz, todo o trabalho que é feito na mídia, é, em todas as ferramentas, os meios sociais, ainda é pouco. Né? Mas me fala especificamente qual é o teu sentimento ah, quando você vê a população, qual é o teu sentimento da população e, é, referente à questão da palestra seletiva. É você vê em candidatos que estão se adaptando, quando é que eles vão se adaptar, qual é a tua perspectiva sobre isso. Eu acho que hoje é, uma boa parte eu vou colocar aqui na, na, no centro, né? na, na área urbana. Na área urbana, é, vou colocar 70% eu acho das pessoas da área urbana. Né? Que já tem um ano que, que o projeto está tá tá sendo executado. Né? E, e, e também, não sei se de, de sã consciência, é, Arono, ou. Porque aí, aí tem dois viés. Né? Tem o um cidadão que ele se separa para, para contribuir, eu acho que isso seria o um ponto-chave. E vai ter o um cidadão que ele. É, separa por obrigação, porque se não separar, o pessoal não coleta e vai ter que ficar com né? tem tem Então, vai ter dois públicos. Mas acredito que, aqui, na série da cidade, 70% da, dos moradores hoje né, realizam é, a, a separação. Tem também, infelizmente, é, principalmente nas periferias, algumas resistências. que a gente é, quando a gente faz algumas visitas, a gente sempre vê alguns terrenos, baldios com, com resíduos, né, que as pessoas separam e jogam, separam e jogam. E acabam se tornando é, pequenos espaços né, que juntam todo tipo de resíduos, né, seja de obra, de comida, enfim. O, o lixo que as pessoas às vezes juntam e, e jogam nesses, nesses locais. Na área rural, é o é único um, é um ponto, eu acho que o Poder se trabalhar, porque o que, é que o cidadão faz com ele na área rural? A gente não há ainda... O é, Camindé tem, tem dois povoados, Capim, Grosso e Curituba, que são assim povoados... Vou colocar aqui cada sede desses povoados. Né, tem a feira, enfim, são os povoados mais organizados. Tenha, cada povoado desse aí a sede, tem seus dois, 3, cinco mil habitantes naquela sedezinha. Né? E aí, cada povoado tem suas comunidades. Mas até as pessoas que moram nesses nesse povoados, não há colega nada na moral. É um, eu acho que é um ponto que precisa ser trabalhado, o pessoal da cidade gera resíduo do interior também, só que o que, é que o pessoal do interior faz com esse resíduo? Joga na natureza. Né? Porque ainda não há essa, é, é, esse plano. que né? realmente tal. Porque não é livrar, se livrar do resíduo, não. É um plano de ajudar o meio ambiente. Acho que a gente tem que ver com, esses, com esse olhar. E eu, né, claro, vou ficando feliz quando a gente. É, ver o acompanhamento, a evolução de uma, é, de uma comunidade que não separava para separar, sabe? E você chega na casa de alguém, a pessoa, quando você está se alimentando, ou, tá, ou a pessoa está ali separando, não tem que separar porque tem que colocar plástico com um plástico, papel com papel, a gente não tem que feliz, né? Porque, poxa, é, é algo que a gente, eu aprendi na escola, mas, às vezes, a cultura da pessoa ali é diferente e ela está se adaptando. Não é fácil, né, Damião? Deixa eu ver aqui, teve um, uns comentários aqui. Deixa eu olhar aqui no chat. É, teve, e você está acompanhando o Sertão Ambiental, estamos entrevistando o nosso amigo Damião Feitosa, jornalista, com o tema né, Adaptação à Fala Seletiva lá em Internet São Preciso. Um abraço para o meu amigo Felipe Feitosa, amigo com longas datas. O pessoal, o pessoal lá do Pernambuco ele mandou um, um elogio. Obrigado. É, você aí pode é, curtir o vídeo, deixa aí teu comentário que a gente tem vídeo aqui, a gente, a gente fala um pouquinho, deixa o teu comentário sobre a coleta seletiva, né, sobre o que você acha, né, um ponto de vista, e a gente lê aqui, é, aqui no, na nossa entrevista aqui no Sertão Ambiental. Só também para deixar o povo esclarecido no Sertão Ambiental aquele programa e a gente tenta fazer uma educação ambiental. Sabe, Damião, a gente está com a ideia de ter um conceito de catedrindade, é um conceito de é, trazer a dignidade, trazer a essência e a valorização do povo e do nosso biomacatinho, que é único, né? Então, assim, a nossa ideia de trazer aqui essa conversa ambiental e a gente fortalecer o é para tá isso, né? Para a gente mostrar que a gente tem muitos, muitos locais mundos, bonitos. A gente é tem uma das cidades turísticas mais importantes aqui do, do Alto Sertão, Sertão né? Nordestino, do Sertão Nordestino, e, assim, eu acho que o turismo é praticamente a, a, a, a via mestre né, da, da economia do que a São Francisco do Então, assim, é importante, é, quanto mais se trabalhar a educação ambiental, quanto mais trabalhar o desenvolvimento ambiental, quanto mais trabalhar essas questões de que vai só fortalecer, vai só garantir que o município tenha um certo destaque, né? É, é importante. Eu acredito... Eu vou pedir para o Damião para ficar acompanhando né, todos os desenvolvimentos da palestra seletiva aí. E a gente vai continuar nesse bacola. Né, conversando e acompanhando, né, Damião? Porque, acho que como você colocou, tem ainda perspectivas muito positivas. Né? E a gente vê que a sociedade ainda está... É, tem alguns gargados? Tem. Mas a sociedade está evoluindo. A sociedade está mostrando que temos aí a esperança né, de termos um desenvolvimento sócio-ambiental bem positivo, não é isso da minha? Opinião. Exato. E é, a gente, eu vou é, me interar mais acerca do projeto de coleta aqui municipal e de uma segunda participação nossa. Eu vou trazer o um poema também. E eu vou, eu vou trazer é, essas informações básicas, por exemplo, é, porque a, os dados que eu, que eu tinha em 2013 é, é um pouquinho antigo na questão de quantos catadores tinham em Camundé. Então, 2013 para 2021 são né, um longo período. A gente vai dar uma atualizada é, acerca de isso. Vou também fazer esse questionamento ao município do, da, da, da coleta no, na área rural, que é importante. Né? É um problema. Eu acho que a gente não pode só focar na série. E o, o agricultor que produz o lixo, ele faz o quê? Ele joga na, na, na natureza? Enfim, eu acho que isso é um problema ambiental. Tem que ser resolvido. Não né? pode se isentar disso. É, eu digo porque muitas. A gente trabalha no rádio, a gente. A gente é, é, aqui, próximo à cidade, em, em assentamentos, assentamentos né, bem estruturados, calçados que ficam a 10 minutos aqui da cidade do município, e as pessoas têm que queimar o lixo. E aí, queima o lixo é crime ambiental. A pessoa ali está perturbando o vizinho, o vizinho ligando para a polícia, está a polícia municipal um local. Então, é gera né, x problemas, mas são temas que eu vou colocar aqui como pautas, né, vou, é, que aí, em um próximo, uma próxima live a gente, a gente faz uma ampliação sobre, sobre isso. Né, e é, esperar que a sociedade se é, não, não use a coleta seletiva apenas como. Ah, eu vou separar, porque se não separar, eles não vão recolher. Mas utilize isso como... Eu sou protagonista né, de, de um projeto é, que visa melhorar o meu ambiente. Acho que tem que pessoalizar. Perfeito. Vou aproveitar aqui é, um comentário do Júnior Santos. A gente é meio de Juninho, um amigão, é, é elogiou aqui nosso trabalho. Obrigado, Juninho. E agradecer. Daniel, mas deixa eu te perguntar algumas coisas, cara. Me diz aí, como. É, e o Marcelo, tenho falado com o Marcelo. É, o Marcelo é um amigo em comum, é, tanto do Daniel e do Neil. O Nilo foi o cara que fez essa ponte, né? Tudo isso. Eu acabei esquecendo de me mandar, de é, informar, né? Que ele ia fazer essa atividade hoje. Mas é, o Marcelo é um cara também que eu quero trazer aqui para o Centro Ambiental. E é um cara que tem um prestígio muito grande e pode fazer eu acho que, eu acho que a, gente, a gente fez para quem está é, quem está acompanhando a gente é, a gente fez uma, uma live no um bate papo é, no ano passado é, falando da política que a gente achava da política e Marcelo pós eleição eu acabei é, é, passando pela experiência, vou usar a experiência, eu acho que tudo, tudo que acontece é permitido Por Deus, nada foge né, Dele. É, mas, ele viveu um pouquinho aí a questão da Covid, e aí passei 12 dias, na lá em Tabay e dois dias aqui em Canifé. E aí, depois, depois, de, depois desse período, a gente eu passei 30 dias em casa, né, me recuperando, teve as sequelas pós-Covid, que aí é para se recuperar, eu voltei aí mais uns dois meses, então é, eu acabei não mantendo contato com o Marcelo, né, posteriormente a é isso, sempre manda notícia para ele, quando o o site, mas depois a gente pode fazer uma, uma live, eu gostei muito do espaço dele, a gente pode eu fazer, para né, fazer, pra, eu acho que para a gente falar um pouco da experiência, o que foi viver esse momento político. Né? É, a experiência em Delmiro, a experiência em Candé, para a gente ver né, quais são os pontos que são iguais à cidade por cidade, cidade, cidade, o que precisa mudar na sociedade, é, fazer uma reflexão sobre, sobre política também. Né? É, para mim foi uma escola muito grande, eu acho que foi um curso de, de sociologia, de, de sociologia, um curso de sociologia na prática. A gente aprende muito. E eu vou, eu vou depois mandar para o Marcelo, vou provocar ele para a gente fazer esse debate. Daniel, então, estamos chegando a perto de uma hora. Queria agradecer demais o, o, o momento em que você está ambiental. Queria mandar. Assim, um abraço do, do diretor-geral aqui do Sertão Betal, Vinícius Nascimento, ah, e agradecer aí a sua pessoa. O Felipe Ferreira, que é outro apresentador do Sertão Betal, mando um abraço para você. E eu agradeço muito mais, cara, assim, você ter vindo, queria que você deixasse suas considerações finais aí. Quero agradecer né, pelo convite, primeiramente, foi uma honra. É... Minhas saudações a todos de Delmiro Gouveia, é uma cidade que tem um coração. Eu, quando, quando eu estou em Delmiro a mesma coisa que eu disse é em Camembert. Amo de coração essa cidade. E, e aí é uma segunda paixão. Quem sabe um dia de, de volta, né, as atividades em Delmiro, né, eu guardo aqui comigo é, sempre as boas lembranças. Agradeço o espaço, Haroldo. E em uma próxima... Prometo trazer o um poema, né, de ser catador, um poema que é, fala um pouquinho aí do, do catador, né, do profissional que ele é. Eu acho que a sociedade precisa excluir alguns preconceitos, algumas pré-definições. Né, Pessoal, quando se fala catador, catador é um profissional, né, que, uma profissão digna, né, uma profissão digna que... É, Quantas às às vezes na madrugada a gente encontra aqui na cidade o cidadão, né, coletando a sua latinha para levar o suficiente para casa. Acho não que tem, não tem maior dignidade do que você ver uma cena dessa. E é isso. Obrigado pelo convite, coração. Foi um prazer estar interagindo com você. Obrigado, Damião Feitosa, jornalista lá do Pé-de-São Francisco. falando um pouquinho... Sobre a adaptação da cana seletiva lá na cidade turística de São Francisco, lá em Cervico. Obrigado demais. É uma satisfação imensa. E para todos e todas que queriam acompanhar o setor ambiental, deixa aquele like, curte aí o vídeo é... e acompanha o nosso projeto, né? que é importante a gente desenvolver essa ação ambiental. E, meu, obrigado. Fica na paz. Eu te abençoe, cara. E tamo junto. Vou... Encerramento aqui. Qualquer coisa a gente tá à disposição. Valeu. Valeu, valeu. Vai ter e aí está talento ele vai ir no mais rápido. Deixa eu deixar aqui o encerramento direitinho pra gente. Opa, deixou eu... aqui. O encerramento não está indo, mas vai já. A internet sempre nos deixa na ah, faz parte. Agora vai. Eu acho que agora vai. Valeu, Damião. Obrigado mais uma E qualquer coisa tá por aqui. Né? Valeu. valeu.